Olá, meus amigos, desequilíbrio emocional, falta de controle, né? Então, assim, ó, existem pessoas, e eu acredito que seja 99% das pessoas, tem, de algum modo, ou em algum momento, um desequilíbrio emocional. É quando a tua emoção supera a tua razão. Né? Às vezes, uma pessoa está dirigindo um carro, alguém passa ali, dá uma raspadinha e pronto. Virou macho, <risos> ou virou fêmea, sei lá, e já sai atrás do outro, querendo bater, querendo brigar. Ou tem pessoas que choram fácil, qualquer coisa que fale, ela se destrói, se sente mal. Aí diz assim: então pega isso aqui e vai embora, ou então eu vou embora. Esses são os descontroles, tá? Alguns são muito aparentes, eles são fortes, são pesados, né? A briga, é, a fala. É, ou então aquele choro, ou aquela gritaria, tem outras pessoas que travam, existem pessoas que o carro vem vindo ele vê o carro chegando e ele trava ali e não consegue se movimentar, fica ali estático, né? E o carro vem bate, passa por cima dele e ele não conseguiu sair. Então, é, ou, né? Por exemplo, descontrole emocional, também coisas mais leves, né? Tem pessoas que têm muita preguiça, né? tem uma indolência. Certo? ou tem pessoas que não conseguem tomar uma decisão, veja que não é que elas não conseguem porque elas é, não querem, não é isso, tá? mas é também, geralmente, a é questão do medo. É, o ser humano tem muito medo e não aparenta, alguns explorem muito fácil, outros não. Então esse descontrole emocional é que faz as coisas não acontecerem, você não consegue prosperar, você não consegue manter é, relacionamentos, você não consegue ser feliz com você mesmo, muitas pessoas morrem do coração, muitas pessoas morrem com outras doenças que são emocionais, né? de fundo emocional, vitiligo, gastrite, câncer, é... todas as doenças normalmente são de, de, de origem emocional. Então, saibam que isso é uma coisa comum entre as vezes humanos, não é que seja normal, mas é comum. Porque existem pessoas que têm uma calma, uma paz interior, né? um, um centramento e elas não entram nessa história. Tá? Por que é, acontece da pessoa né, realmente estourar emocionalmente? Porque na verdade ela se identificou com aquilo. Ela fez parte do problema. Por isso, um médico não pode operar uma pessoa da família, né? um advogado não deveria atender uma pessoa da família, um, qualquer um profissional da área de saúde não deveria é, se envolver com outra pessoa, porque ele vai fazer parte do problema. Então, a mesma coisa quando você perde o controle emocional. Algo te afetou, você se permitiu. Né? Porque observa que numa mesma situação, uma outra pessoa está serena. Quando falaram lá que o Titanic estava afundando, né, os, os músicos continuaram tocando, eles não perderam o seu controle emocional, não ficaram no desespero, porque iam morrer mesmo, morreram tocando. Então, é isso que você também pode conseguir. E existem várias maneiras de fazer isso. Né? Uma delas é através da própria meditação. Pessoas que têm pressão alta, por exemplo. Né? Eu tive um caso muito sério, né, de... Um, um emocional, um emocional muito forte e tal, né? quando eu estive muito envolvido com uma pessoa e ela foi embora. E aí, né, minha pressão virou tudo. Foi no médico, o cara dizia assim, ah, você tem que tomar remédio. Eu tomei um pouco, daí depois eu usava a meditação. E aí eu consegui controlar essa minha pressão através do meu emocional, porque a minha alteração de pressão era emocional e qualquer outra coisa, né? inclusive para você tomar decisões, é bom que você esteja centrado, vai comprar um imóvel, vai vender um imóvel, vai comprar um carro, vai negociar, vai conversar com alguém, uma conversa pesada, vai lá centrado, tá? e esse centramento é quando você não entra mais na questão, chega alguém, fala as coisas para você e você não se, se altera com aquilo, né? você não se incomoda com aquilo, diz assim, ok, beleza pura. Tá, então, uma das maneiras de você obter... Esse controle emocional é através dessas técnicas de meditação, né? de você realmente naquele instante respirar fundo e aquilo vai embora. Né? E outra é você ganhar autoconfiança. As pessoas que têm autoconfiança, que têm, é, desenvolvem autoconfiança, todos nós precisamos desenvolver. Quando você desenvolve autoconfiança, nada te atinge. Quando você estiver realmente íntegro, inteiro, no momento presente, nada te atinge, você vai ser uma pessoa acima da média das pessoas. E aí, não precisa ter controle emocional, porque você já é o controle emocional, você já é aquilo, não precisa criar e nem cuidar. Beleza pura pessoal, espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo, e peço que você, se você gostou, escreve aí, tchum, aperta o botão gostei e compartilhe, passe para outras pessoas esse conhecimento, porque é um conhecimento de 5 mil anos, tá ok? Passe para as tuas pessoas. Grande abraço, tudo de bom e respire fundo, que tudo de bom vai acontecer com você. Grande abraço.